Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu vou fazer um vídeo, cara, em que eu gosto demais de uma música. Até o galo cantou, o carrinho do ovo passou. Chamada Tudo Cambia, interpretada pela cantora argentina Mercedes Sosa. O que significa tudo câmbia? Significa que tudo muda nessa vida, tudo muda. Hoje você tem hemorroida, amanhã você não tem, e hoje você não tem, e amanhã você tem. Então, tudo câmbia, entendeu? Tudo muda. A gente pensa, né, na nossa vida, que a gente vai seguir aquela vida que a gente idealizou. Aí se alcançou aquele sonho de viver aquela vida, né? E aí você acha que aquilo vai ser assim pra sempre até você morrer. Lê do engano. É uma grande mentira isso. Porque tudo muda todo tempo. E é assim, ó. Puf, puf, puf, cara. No estalar de dedos. Hoje você tá vivo, amanhã você tá morto. Hoje você tá saudável, amanhã você tá doente. Hoje você tá andando na rua, amanhã você é atropelado. Hoje você tá pobre, amanhã você tá rico, entendeu? Tipo assim, é assim que é a vida, entendeu? Então, não tem por que a gente ter esse apego às coisas materiais que, que tem, que enfiaram na cabeça da gente pra gente... Viver em função de ter coisas materiais. Cara, há mais de dois mil anos já foi falado pra gente. Trabalhe para você ganhar as coisas espirituais no reino de Deus. Porque até o nosso corpo é matéria. E quando a alma se despoja, se desprende do corpo e segue para o infinito e além, para o alto e avante, a carne, isso aqui, essa matéria, essa coisa aqui, o que que acontece? Ela se des desintegra, ela se dissipa, ela se espalha, ela se evapora, ela se destrói, é isso que acontece, mas no reino espiritual é lá que as coisas acontecem de verdade, cara, então trabalhe para que você seja lembrado, como uma pessoa do bem, como uma pessoa que deixou alguma coisa, porque a vida é assim, cara, Eu vou te explicar como é que funciona a vida. A vida ela funciona igual um rio, um rio que corre em direção ao mar, porque todo rio corre em direção ao mar. Só que quando ele vai correndo em direção ao mar, certo? Ele vai levando com ele todo aquele lamaçal do rio. Por isso que os rios vão aprofundando o leito, né? Porque vai escavando, a água vai escavando, vai escavando e vai aprofundando, aprofundando cada vez mais e vai levando toda aquela água embora, lá para o fundo do oceano, lá que não tem fundo, o oceano é infinitamente fundo. E aquela terra que estava naquele rio, naquele lugar, quando aquela água passou, escavou e levou embora, não vai voltar mais. É, só vai ele voltar se alguém tiver tirado uma foto, tiver filmado, tiver feito uma poesia a respeito daquela terra, daquele local que estava lá, antes da água passar e levar, assim é a tua vida, se você não fizer nada, a água vai te levar pro fundo do oceano e camadas e mais camadas e mais camadas de outras terras vão soterrar cada vez mais e mais e mais as camadas anteriores e elas vão ficar no esquecimento, para sempre aí né, você me pergunta, uma vez eu falei, por que que você grava vídeos Yuri, já que você fala tanta bobagem eu gravo vídeos cara, que é pra minha filha Entendeu? Porque se meu pai tivesse gravado vídeos, agora que ele morreu, agora já tem 20, 20 anos que ele morreu, 21, eu, se eu quisesse vê-lo e ouvi-lo, eu ia aqui no YouTube, né? E ia falar, falar com ele, assim, espiritualmente, ouvi-lo, tal, minha mãe também. Mas na época não tinha nada disso que tem agora. Não tinha essa oportunidade que tem agora. Então, já que tem essa oportunidade, eu quero aproveitar essa oportunidade e gravar vídeos e de deixar gravado pra minha filha. Eu não gravo vídeo pra ficar famoso, eu não gravo vídeo pra ir pra televisão, não é pra, pra nada. Eu só quero que daqui a 30 anos, se minha filha estiver viva e se eu também estiver vivo, ela sentir saudade de mim, possa me ver, cara. Possa procurar aqui na internet e falar, ah, vou ver o que meu pai diria, o disse e tal. Vê de quando eu era relativamente jovem, né? Eu já estou com 47 anos. Para que eu não me torne aquela terra soterrada no fundo do mar. Mas gravar vídeo, cara, não é só isso, sabe? Escrever não é só pegar e colocar um monte de palavra no papel. Você precisa gravar vídeos que sejam úteis para a humanidade. Entendeu? Úteis para as próximas pessoas que virão depois de você. É como se você é uma semente jogada na terra, sabe? É como a passagem de Jesus, né, cara? O semeador tem sementes que você joga na terra que ela fica na superfície, o sol queima e ela não brota tem semente que você joga no meio do espanhol e sufoca, também não brota tem semente que você enterra muito fundo e ela não consegue sair também não brota então ela tem que estar tá na medida para que ela receba a luz e receba a água e ela consiga brotar você precisa ser um semeador mas o que, que você vai semear? capim ou maçã? depende de você eu prefiro semear maçã, melancia, maracujá, morango, hein? semear coisas saborosas, deliciosas, zembro, amarula, entendeu? Esse tipo de coisa que eu prefiro. Eu prefiro compartilhar, plantar, semear, entende? Cultivar. Então, para isso eu separei aqui, cara, uma música que eu amo, amo demais e que ela explica. Esses cachorrinhos, eles são famosos, cara, eles saem direto no, no, nos meus vídeos aqui. Vou falar com a minha vizinha, Nisse, seu cachorro é mais famoso que eu. O que acontece? Essa música é chamada Tudo cambia Tudo cambia O que que significa? Significa que tudo muda. Como eu tava falando no começo do vídeo, tudo muda. Não adianta você pensar que a sua vida vai ser assim, igual ela tá sendo agora, porque não vai. Porque amanhã, ou hoje à noite, cara, ó, pá, no estalar de dedos ela já mudou. Você assim, entendeu? Então, olha que lindo que é essa canção. Primeiro eu vou falar no espanhol, né, que fala assim. Câmbia lo superficial, cambia também lo profundo. É que eu não sei cantar, né, mas então vamos direto pro português que é melhor. Né? Ela fala assim, ó, muda o superficial. O nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a bosta do nosso dia a dia, entendeu? É uma coisa superficial. Aquilo muda. Muda também o profundo. Muda também aquilo que você sente lá no fundo do seu coração. Aquilo também muda. O seu, o seu dia normal de trabalho, de vida, de seja lá do que for, ele muda. Pode estar tá chovendo, pode estar tá sol, está mudando. E muda também o que você sente lá dentro. Você tem um pai, uma mãe, eles morrem saca e tudo muda na sua vida e é muito profundo isso aí muda o que muda o modo de pensar do jeito que você via a vida você não vê mais você pode ver de outro jeito muda tudo neste mundo você vê lá desde o egito antigo antes de, de o egito antigo sumérios etc e tal tudo mudou está mudando agora a queda dos estados unidos e a ascensão da china Tá, tá tudo mudando, entendeu? E a gente tem que se adaptar. E quem é que sobrevive? É o mais inteligente? É o mais forte? Não. É aquele que se adapta. O que se adapta é o que sobrevive. Muda o clima com os anos. É verdade. Antes tava, chovia demais, agora chove menos. Antes não dava muito lugar, agora não inunda. Antes nevava, agora não leva, entendeu? Muda o pastor o seu rebanho, porque as ovelhas morrem e nascem outras. E assim como tudo muda, que eu mude não é estranho, não é verdade? Porque eu também faço parte desse mundo. eu também mudo. Que eu cambio no é que se estranho, saca? Porque, igual a você, né? É, que diferença que nós temos um do outro? Nenhuma, não é verdade? Só você sabe coisas diferentes do que eu sei. Mas fisiologicamente, nós somos todos iguais, irmão. O que nos difere, saca? É, ninguém é melhor do que ninguém Essa aqui é a real entendeu? Você pode ser melhor do que eu Sei lá, em mecânica Mas eu sou melhor do que você em dormir, por exemplo Isso aí eu, eu garanto pra você Eu tenho doutorado em dormir Muda o mais fino brilhante De mão em mão Seu brilho Porque né passa de mão em mão ah, Tem o ácido, a gordura tal Que vai fazendo mudar O brilho daquele brilhante Muda o ninho O passarinho Muda a sensação de um amante. Hoje você ama, amanhã você não ama mais. Hoje você não ama e amanhã você tá loucamente apaixonado, né? E o passarinho, ele depois que põe o ovo, ele vai fazer o um ninho em outro lugar. Então você vê como tudo muda, cara. Muda o rumo do andarilho. Que é essa, essa parte é muito legal em espanhol, assim. Cambia el rumbo al caminante. Que é, muda o rumo do caminhante, né? Ele tá sempre indo para lugares diferentes, cara. Ainda que isto lhe cause dano. E assim como tudo muda, que eu mude não é estranho, não é lindo demais isso, cara? É esse tipo de coisa que eu quero transmitir, sabe? Coisas bonitas, coisas belas, coisas maravilhosas, coisas que, sabe, muita gente não entende hoje, mas que talvez daqui a alguns anos, como tudo muda, as pessoas passem a entender. E aí elas vão também reproduzir o que eu estou reproduzindo agora. Muda, tudo muda, muda, tudo muda, muda, tudo muda, cambia, tudo cambia. Aí ele fala assim: ó, muda o sol em sua carreira, né? Muda o sol no seu caminho, né? Ele é o crepúsculo e aí é o anoitecer, né? Quando a noite o substitui, quando a noite subsiste, então o, o sol cai fora e entra a lua no lugar dele, né? Muda a planta. E se veste de verde na primavera, porque no inverno ela tá toda despida de folhas, né? Então ela tá de um jeito, mas na primavera as folhas brotam e ela, ela muda de cor, ela se veste de verde na primavera. Olha que lindo cara, você, você, você é bonita do mundo. Muda a pelagem, a fera. Se você tem um gato, e eu tenho um gato, você vê que ele solta os pelos, cara. É como se ele trocasse de roupa. Os pelos se renovam, o cabelo, o cabelo cai, né? E nasce outro, entendeu? No lugar. Muda o cabelo do ancião, muda o cabelo do, do da pessoa que vai ficando madura, vai ficando vai envelhecendo e tal. O cabelo dela vai ficando branco, tipo igual o meu, tá vendo? Vai trazendo sabedoria, né? Mas nem sempre cabelo branco é sinônimo de sabedoria, na é verdade. E assim como tudo muda. Que eu mude não é estranho. <risos> é fabuloso demais, cara. O que mudou ontem terá que mudar amanhã. Assim como eu mudo nessa terra tão longínqua. O que, que isso significa? Que o, o que mudou ontem vai mudar amanhã, porque se você olhar uma planta hoje, ela tá desse tamanho. Amanhã ela já tá assim, ela já mudou. Então tudo muda. Mas não muda o meu amor. Por mais longe que eu me encontre. Nem a recordação, nem a dor do meu povo e da minha gente. Isso é a cultura, é a raiz, é aquilo que tá enraizado em você desde que você nasceu. Foi plantada essa semente lá em você e ela cresceu. Isso é patriotismo. Essa esse essa estrofe, tá? Ela fala assim, ó: "O que mudou ontem", né, fala assim, ó, "Mas não muda meu amor" Por mais longe que eu me encontre, nem a recordação, nem a dor do meu povo e da minha gente. Isso é patriotismo puro, porque ela fala da cultura. A árvore, antes de crescer para cima, ela quer cresce para baixo, para ela ter raízes fortes, para quando o vento vier, não derrubar a árvore, entendeu? A cultura que nos é ensinada, nos é plantada na nossa cabeça, que se enraíza pelo nosso corpo todo, nosso coração, nossas veias, nosso sangue, nosso músculo, nós somos ela. E a gente vai crescendo e amadurecendo a essa ideia de que nos foi plantada. Isso é a nossa cultura, então, quando ela fala que não muda o amor, nem a recordação do povo, da gente dela, ou no interesse onde ela vai, ela vai sempre se lembrar das origens dela. Então, quem tem nascido nessa época de que o Brasil não pertence mais a ninguém, é terra de ninguém, não há mais cultura brasileira, porque ela foi extinta, já nasce assim, é como se fosse enxertado, saca? Tem várias plantas num único tronco e dali nasce vários frutos. Ele é um multicultural, um pluralista, um globalista, já é uma pessoa totalmente diferente. E aí quando vem um conservador, que é o conservador querer enfiar a goela abaixo dessa planta pluralista... Ela não aceita, ela regurgita aquilo, entende? E aí é onde começam a surgir os conflitos. Os conflitos de geração, os conflitos de ideias, os... e aí dá tudo errado. Então, o conservador deve fazer o quê? Tentar preservar aquilo que ele viveu, aquilo que foi plantado nele. Igual eu tô fazendo aqui, mas sem enfiar a goela abaixo dos outros, dos mais jovens, do que vieram depois deles, entendeu? É o meu modo de pensar. Mas, como tudo muda, amanhã eu posso pensar diferente. Bom, aí ela fala assim, o que mudou ontem terá que mudar amanhã, assim como eu mudo nessa terra tão longínqua. Lindo demais, né? Pessoal, eu amei fazer esse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você de algum modo, certo? Faz só essa letra, do meu jeito, mas, como tudo muda, você pode fazer um outro diferente, ou algo melhor do que eu tô fazendo agora, entendeu? Pelo menos minha filha, ela vai ver um dia quando ela estiver bem mais velha, entender depois que ela mudar dos 7 anos para os 17. Ela pode até ver aquela música da Violeta Parra, vou aos 17, voltar aos 17 anos, né? De como era a vida aos 17 anos, é, muito, é demais, cara. Bueno, eu vou parar esse vídeo por aqui antes que eu comece a chorar igual uma criança, porque essas coisas realmente me emocionam. Tem coisas que emocionam as pessoas é, e o que me emociona é a inteligência trabalho, força de vontade, vontade de fazer força, isso me emociona. Então, a você, deixa aí nos comentários o que, que te emociona. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!